Olá, o meu nome é Mariana. Olá, sou o Tiago. Nós, Nós estudamos futebol da guarda e somos estagiários. Para, para começarmos o nosso aquecimento, vamos só mexer 10 vezes a cada lado do nosso sangue, ok? Simples, uma, duas, três. 5 Sente bem os glúteos 7 8 9 e 10 E agora durante 15 segundos vamos fazer corrida no ar Prontos? Bora. agachamento de Para fazermos este exercício vamos ter que afastar as pernas as pontas dos pés ficam ligeiramente viradas para fora e agachamos. atenção aos joelhos, não podem passar a ponta dos pés e as costas têm que ficar direitas e agachamos 1, um, quando só, contraem o glúteo 2 3 4 5 6 sete, oito, nove, dez, mais cinco, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vamos realizar 10 afundos. Muito simples. Colocamos um pé à frente, o joelho de trás baixa e o joelho da frente faz um ângulo de 90 graus. Ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, só faltam 4, 7, 8, 9 e o último que faz 10. Agora vamos executar agachamento com salto. Bora, são 15 repetições. Está feito. O último exercício deste aquecimento vão ser agachamentos curtinhos. Para realizarmos este exercício vamos ter que afastar as pernas à largura dos ombros. Atenção aos joelhos para não passarem a ponta dos pés e descemos. E ficamos agora 15 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 12, 15. Para o início desta parte fundamental, vamos precisar de um cronómetro a contar 15 segundos. Agora vamos realizar o agachamento de zoom, como fizemos na parte do arrefecimentos. E, de seguida, vamos fazer 15 segundos de agachamento isométrico. Vamos começar com o agachamento somente. Afastar as pernas, as pontas de pé viradas para fora, como já expliquei, e agachamos. Fazemos 15 vezes e não se esqueçam que, quando sobem, contraem os últimos. Vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agachamento isométrico. Vai-se passar a parede. As pernas têm que formar um ângulo de 90 graus e vamos começar a contar. Agora. Isso! Bem, o exercício que se segue é agachamento com lanche lateral. Ok? Estamos prontos? Em 3, 2, 1, vamos a isso! Agacha, lanche lateral. Agacha, lanche lateral. Mais uma! E vamos nas três. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. 2, 1 um, e está feito! Continuamos o nosso treino. Vamos realizar 15 landes em cada perna. Vamos realizar esses landes com deslize em que podemos utilizar um pano ou até uma toalha. Muito simples: colocamos o nosso pé em cima da toalha, vai lá atrás, executamos, só e junta. Simples: vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faltam cinco. Cinco, quatro, três, dois. E o trocamos de perna, ok. Vamos lá um, dois, três, quatro, cinco. Faltam dez, dez, nove, oito, sete, seis. 5, só mais 5, aguenta, 4, 3, 2, última, e está. Agora vamos fazer dentro Lift. Para a realização deste exercício vamos precisar de um garrafão de água ou então do cabo de uma vasona. Vou colocar de lado para vocês conseguirem ver como é que isto se realiza. Joelhos ligeiramente afastados, costas direitas e começamos. Pontei o glúteo. São 15 vezes. Eu tô mais Para no chão. É chamado ponto glúteos. Prontos? São 15, não se esqueçam. Prepara, vamos. Aperta bem o útil. E temos a chave. Estamos quase a terminar. Então, vamos então agora realizar kickbacks em posição de quadruplo. Colocamos em posição de 4 apoios e elevamos a nossa perna cá acima, ok? 15 repetições. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Contrai bem o glúteo cá em cima. 7, 8, 9, 10, 11. Doze Treze Quatorze E quinze Ok, trocamos de perna Quinze Quatorze Treze Doze Onze Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro mais 3, 2, 1 está! Agora que estamos sentados no chão, vamos afastar as pernas e vamos chegar com as duas mãos à perna direita. E ficamos durante 10 segundos. o mesmo, mas para a perna esquerda. Continuando os nossos exercícios de alongamentos, vamos passar para um exercício de pernas em borboleta Vamos juntar as palmas dos pés, costas bem direitas, agarramos as pontas dos pés e com os cotovelos em tempo, tentamos colocar as pernas mais para baixo. Para menor importante, eu vou-me virar à lado para vocês verem costas bem direitinhas, ok? Bom, vamos voltar e vamos aguentar aqui a volta de 10, 10 pontos. Aguenta. E está Vamos esticar as panocas lá bem à frente e o que vamos fazer em seguida é cruzar a perna direita sobre a esquerda e vamos rodar o tronco, empurrando a perna direita lá bem para trás. Ok? Aguenta 10 segundos. E troca a perna. Passa a perna esquerda a estar por cima e a direita a estar por baixo e... Igualmente, vamos fazer força sobre a perna esquerda. E aí está! Próximo exercício: vamos afastar as pernas e dobrar a perna direita. Vamos ficar a fazer força agora. 10 segundos. Bem, vamos trocar, perna esquerda. não se do exercício e tivemos que afastar as pernas para os lados. Ok, agora vamos fazer o mesmo, mas para a frente. Perna direita à frente. Atenção ao calcanhar da perna de trás, a perna esquerda tem que ficar sempre assim, no chão. E vamos fazer força. 10 segundos. Ok? Vamos trocar, perna esquerda à frente, perna direita atrás. Não se esqueçam de calcanhar de ficar no chão. Puxamos o joelho ao peito, mais uma vez ficamos um ponto para manter o equilíbrio. Não o olhar. Podemos também realizar uma flexão plantar. Ok, trocamos de perna. Então agora puxar o ao rabo. Mantém o equilíbrio. Para mantermos o equilíbrio, ficamos um ponto. 10 segundos. Trocamos de perna. Exercícios que iremos a soltar são exercícios de respiração. O que é que vamos fazer? Vamos deixar aqui o no nosso tronco lá à frente. Os nossos braços vão tentar atingir o chão. E de seguida vamos encher o peito de olho. E crescer. E voltamos a deixar cair. E respirar. Quando voltamos a. Não vai, não vai, não Ficamos aqui as espera pro próximo